Esse do trefe Vai. Ele é o que mais fica ali Faz a, o, o, aquele estibãozinho do Humberto <risos> Ele é bem linear E dentro disso nós é, Vamos fazer aqui um Um, um som coletivo todo né, mundo junto Senão, é, é, então, você vai olhando o movimento, ela quando eu encostar o barulho tem que sair, você não pode esperar chegar para começar a fazer então. É, olha. bum. Pa, pa, pa. Ó. Pa, pa, pa. Bum, é isso. Pa, pa. Isso. Bum. Pa. Beleza. <risos> bum, pa. Bum, bum, pa. Bum, bum, pa. Bum, bum, pa. Bum, bum, pa.